Ah, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Suave na selva, sorriso incendeia Até que na intercalada agora o verso à prova o morder que nem Pantera Negra Esses estou no máximo é Pantera cor de rosa Você é um sorriso, pode pá Hoje vou ver você, solução de chorar Porque você sabe, olha a cara da idiotice Nossa, o um sorriso mais sem graça que existe por isso cê não atura, pode ser sorriso Só que a vida é difícil na rua Cê tá ligado que aqui sem sacanagem ou disco é New Scoot, espancando levada mais vintage Suave, aí é sem caô, sorriso não é ele Triste que existe, fala, cê já viveu a minha dor, hein? Ô vacilão, agora é tipo rima, freestyle de montão O que que tem a ver a merda dessa sua rima? Não sofri a sua dor porque Deus me deu a minha Então se liga meu parça, que você é sem graça É o Zé Bonitinho, quer que eu chore suas lágrimas? No seu caixão, meu mano, eu jogo flores Não aprende que na rua nunca se compara dores Vai vendo, que o freestyle é confluência Não vou te jogar porque não conheço a sua Sou suave no comparador, vem na batidinha hein? Então meu mano sua com a minha Ei aqui meu mano Cê não consegue Seis é moleque Enquanto eu vou mandando rap As dores para com isso, tá de pose, cê é noia, lá do Dolores. Então presta atenção nessa fita, camarada. Semelhança com A é que eu te mato nessa praça. Olha. olha só, olha só, eu rimo até amanhã. Tô colando no Dolores, descobri mais um fã, vai vendo. É com compromisso e ao mesmo tempo espanco esses dois, ah, porque vocês não ah, tem artifício. Faço ah, ah, então, a encosta no Dolores. Que... Ufa, ah. não, Ô DJ.